Trabalhador, anda a pé, leva a marmita Assim que é, mozão lotado Abandonado, todo amassado Em meio à multidão Trabalhador, anda a pé, leva a marmita Assim que é, vagão lotado Abandonado, todo amassado, em meio à multidão Estou aqui representando o povo da periferia E suas glórias em minha agonia Lutando batalhando, sofrendo preconceito Dando nunca ao patrão e passando veneno Eu só pessoal aquele que se mantém calado Porque senão ele é perseguido ou julgado, Tirando a venda dos olhos vendados Acham na verdade que eu sou revoltado. Mas pequeno terquinho king não será Uma palavra monotópica no império assolando. Vamos quebrar o sistema e virar de ponta cabeça. Tirar a cabeça mente dependente do que aconteça. Vamos de grande, senão de marguerra. da paz e tá do amor, poderá ser na guerra. Além da rima, a banca o Chegando junto e colocando a área no seu Danone. Trabalhador, anda a pé. Leva a humanidade, assim que é. Abandonado e todo amassado Em meio a multidão Trabalhador anda a pé Leva a marmita Assim que é Vagão lotado Abandonado e todo amassado Em meio a Tudo mudará é só acreditar e uma de gente nessa união. Tudo mudará, é só acreditar e uma de gente nessa união. Cadê o de da na guerra de ideais? Vente para pau esse emprego, tanto faz. Domina a cadeia de toda a produção. Você é produto porque lucra, que exploração A, a mais-valia é. e o valor No Pink's é controlada por eles E eles não tem dó Vai desemprego, mas procure a lei da oferta e Quem precisa de um trocado se desespera Não tô pra rimar, não é só pra fazer bonito. Se fizer só por dinheiro, não pode ser nossa vida É conhecer protesto protesto, minha caneta carrega Tá dedo para os caminhos, porque eu não carrego você precisa amar, cansei de sofrer Unido na missão, iremos vencer Por você precisa amar, cansei de sofrer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, trabalhador Anda a pé, leva a manita, assim que é Mozão lotado, abandonado e todo amassado Em meio à multidão, trabalhador Pé, leva a manita, Assim que é Vagão lontado Abandonado E todo amassado Em meio à multidão E tudo mudará É só acreditar e um mar de gente Nesta união Tudo mudará É só acreditar Essa, união é... Essa é é o trabalhador brasileiro, Capão Retorno. Quem gostou, bate palma! Valeu, pessoal, muito obrigado, hein? Obrigado. Quem quiser ver esse vídeo aí na internet, eu te vou colocar hashtag música no trem, mano.